Galera eu preciso da ajuda de vocês, como eu pego o segundo golpe da respiração do trovão no histeria. Eu já estou há um mês sem saber como por favor me ajudem.